O manuseamento das areias pesadas do Xebuto para a posterior colocação da matéria-prima na correia transportadora. A plataforma que leva o mineral para a planta de processamento trata-se de uma planta exclusivamente reservada a testes. A unidade processa mil toneladas deste tipo de mineral dia. Até meados de 2018, a linha de testes será destruída para dar lugar à construção da fábrica definitiva de processamento das areias pesadas. Mas a construção do empreendimento e sua magnitude estão dependentes dos de resultados dos testes em curso aqui. Os investidores e o Governo de Moçambique estão otimistas quanto ao arranque do projeto após mais de uma década de falta de exploração do recurso de alto valor comercial. O Presidente Nunes recua no tempo para 2014. Porque a população me dizia a areia Lisbuto, está há muito tempo descoberto, depois não se faz nada, está-se a fazer outro sítio. E tudo fizemos e fomos, neste caso, felizes por trazer este projeto e, com, pelos vistos, os ganhos são enormes um bilhão de dólares americanos, é quanto os chineses da AFEC estão a investir no distrito de Shibuto para a construção e apetrechamento de infraestruturas auxiliares ao projeto das areias pesadas em Gaza. Alguns projetos. A construção de hidroelétrica de Masanjid, a respiração respectiva a linha de transmissão elétrica, a linha férrea de 70, que não, que não menos entre Chibuto e Chauqui, o terminal dedicado de, de, de, de dentro do Porto de Maputo. Para facilitar o escoamento das arinhas pesadas ao Porto de Maputo, a porta de saída e de exportação do recurso, os chineses vão investir para a construção de uma linha férrea de 70 km de chibuto a acho que a nível do governo terá que haver uma certa negociação porque temos muitos produtos aqui que podem ser escoados a partir da minha feira, não só de Chibuto para Maputo, mas também podemos aproveitar, esta província, a zona norte é rica em calcarro hoje não há produção de cimento, é porque não há como escoar este cimento é resultado da visita do presidente Nhoz à China agora, primeiro encorajar a empresa que respondeu o nosso apelo quando estivemos na China, aí até levávamos uma missão de empresários, quando falámos com o governo chinês sobre os investimentos privados em Moçambique. E a resposta é esta, é um grande empreendimento de género um sinal maior. Averã, mais água potável para a população de Chibutu. Foi aqui bem anunciado de que vai prover a água não só às comunidades reassentadas cujas casas testemunhamos e vimos, mas também um esforço de apoiar a cidade de Chibuto também em água. Isso há de ser um, um ganho maior para a nossa população. Os investidores... Querem transformar Shibuto num centro comercial é por excelência com hotel de três estrelas. Ainda vamos investir para a construção de um hotel Golden Peacock com um e vado supermercado e mais uma fábrica de chapas de zinco e materiais de construção. Também vamos instalar uma bomba de combustível. Apesar do projeto estar em fase de testes, há algo que impressiona. 1.100 pessoas trabalham nas minas das areias pesadas nesta fase ainda primária da exploração dos minerais. As areias pesadas de Xibuto serão exploradas para a produção de iluminite, rutilo e zircão, um conjunto de matéria-prima com forte aplicação na indústria de aviação e produção de tintas a nível internacional. Este é um investimento bilionário da China. Brito Simango, Milagricossa, Xibuto.